Ainda ontem, eu fiquei um tanto admirado e ao mesmo tempo perplexo quando me deparei com um grupo de crianças e ao serem questionadas por uma senhora de mais idade sobre a questão até mesmo sobre as eleições e elas foram eufóricas, enfáticas, gritando o nome de Lula, mas indiferente delas terem gritado Lula ou Bolsonaro. O que me preocupa não é isso. O que me preocupa é a consciência coletiva que paira sobre nossa sociedade de uma forma geral. O que me reporta os idos de antigamente, quando na época de Mussolini, na Itália, quando um homem chamado Antônio Gramsci foi preso, um filósofo, e frustrado, com certeza, porque as ideias marxistas haviam também se frustrado. Seja na Primeira Guerra Mundial, quando na luta de classes, os trabalhadores estavam matando uns aos outros. Ao invés de lutarem contra a tal famigerada ideologia que coloca patrões contra empregados, ricos contra pobres, enfim... E eles, defendendo a honra das suas próprias pátrias, ou sua própria pátria, deram a vida em favor de algo que era contraditório ao que pregava Engels, ou por que não dizer o próprio Marx. E então, de dentro do cárcere, com certeza, Antônio Gramsci, no início do século XX, começou a permear com novas ideias, a de desconstruir nossa sociedade, destruir o conceito do patriarcado, a cultura judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. E não somente ele, mas homens como aqueles da escola de Frankfurt, onde Herbert Marcuse Adorno e por que não dizer Jorge Lukács, um outro, que com suas ideias tentaram de todas as formas deturpar o conceito da nossa sociedade do Ocidente. Enfim, e o que me entristece é que isso chegou em nossa nação de forma tão deturpadora. Por isso parece que eu estou generalizando quando falo sobre as crianças que gritavam Lula. Indiferente delas terem gritado Lula ou Bolsonaro, eu acho que criança é algo inalienável. A sua pureza deve ser resguardada, mas infelizmente as ideias e a filosofia que tem sido introjetada em nossa sociedade, seja na infância, onde nossas crianças podem, através, infelizmente, de uma ideologia podre, a ideologia de gênero, escolher o que elas bem desejarem, serem homens ou serem mulheres, enfim. Isso é só uma das deturpações, mas infelizmente não estou generalizando quando Lula representa tudo isso. Ele mesmo falou que o aborto é uma questão social, ou seja, defende o aborto. Eu não quero nem colocar em questão aqui a razão de ele ter saqueado a nação, solapado a nação, e pegado os nossos valores e entregado a outras ditaduras socialistas, enfim. Eu falo no campo das ideias. Eu não sou Bolsonaro, eu costumo dizer que eu estou Bolsonaro. E assim serei, enquanto as ideias, as ideias de Bolsonaro coadunarem com o conservadorismo, com o direito da liberdade de comércio, digamos assim. O diminuimento e por que não dissolver a opulência do Estado? Assim, principalmente, o que mais peste comigo, porque sou cristão. O favorecimento da luta ferrenha contra a liberação das drogas. Já que eu, antagonicamente, os conceitos socialistas tentam a todo custo fazer com que as drogas sejam liberadas. E o que me entristece, por exemplo, é quando eu vejo histórias como a própria do Jakey que desbravou a América com suas ideias revolucionárias, mas massacrava e mandava matar os homossexuais. E nesse pragmatismo socialista, hoje os homossexuais são defendidos e fazem uma apologia ferrenha, porque agora interessa. Mas quando não interessavam, eles não passavam de escórias que eram destruídos por Stalin, enfim. O que eu posso dizer é que, infelizmente, Antonio Gramsci, de dentro das cadeias, presa pelo estadista ou pelo fascista, melhor dizendo, Mussolini. Eu sou contra todo tipo de ditadura, todo tipo de opressão. O homem é livre para seguir o seu caminho. Só que ele se torna escravo do caminho que escolheu seguir. E quando eu falo sobre as ideias é que infelizmente, aqui é em nossa nação, nós deparamos com uma cultura que visa a todo custo destruir a cultura judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega. Entram em nossas casas, adentram em nossos lares, com suas novelas, com suas programações espúrias, detupando a mente até mesmo de nossas crianças. O que teria sido ensinado a essas crianças e o que vem sendo ensinado aos nossos jovens, que entram para se tornarem profissionais, mas infelizmente acabam se tornando militantes de uma ideologia. E não são poucos os jovens. Desses jovens vimos formando novos professores, repórteres, formadores de ideias, escritores, enfim... A ideia gramicista que está permeando sobre a nossa sociedade, infiltrada na cultura, no tal do socialismo cultural. O meu sonho do mais sincero, de dentro do meu coração, é que Deus levante, ou que sejam levantados, pessoas com ideais conservadores, que valorizem e favoreçam a princípios que são basilares, tais como o conceito familiar, a cultura judaico-cristã e o direito romano que não haja tanto a liber, é, tanta deturpação como a liberação das drogas, como essa apologia exacerbada que tem feito ao homossexualismo, como essas mulheres feministas que lutam para defender apenas seus interesses. Haja vista que se houver uma mulher que seja conservadora, ela é defenestrada, lançada fora, porque não faz parte do mundinho desses que lutam a favor não de seus próprios princípios, mas de uma ideologia deturpada, obstinada, que primeiro veio através de Marx e Engels e posteriormente veio através de tantos outros como Antoine Grams, volta a repetir, ou como os líderes, os professores, os criadores da escola de Frankfurt, que fizeram os seus discípulos, que ainda é na atual conjuntura. E o que será dos nossos filhos? O que será do futuro de nossa nação? A questão não é só tirar Lula ou colocar Lula, ou votar em Lula ou em Bolsonaro. A questão é muito mais profunda. E o meu sonho, volto a repetir, é que Deus levante e sejam essas pessoas mestres, sejam essas pessoas na arte, de uma forma geral, reformulando aquilo que foi desconstruído no tal do famigerado socialismo cultural. E eu, ainda que seja um grão de areia, diminuto, Sonho em ver o meu trabalho, sejam meus livros, sejam as histórias que eu conto, já que contaram uma história enganando os nossos jovens, a nossa sociedade. Mas que a minha voz seja de luz, partículas de luz. E eu espero que Deus assim o faça, não quanto a mim, ainda que não seja eu, mas que sejam novos idealizadores, formadores de ideias que restaurem a nossa nação a nossa sociedade, com a ideologia, com uma filosofia de vida mais idônea, mais hegemônica. Que assim seja em nome de Jesus.